Sim, sim. Vinte, pra Você sabe que tá difícil pra mim Misterio morrer após ser revelar a verdade A minha verdadeira identidade Todos odiados tentando entender até que tive uma ideia Me encontrar com o doutor estranho Existe um ventiso, vão. o ventizo em tovão O eu tô errado, todos que sabem minha identidade Vieram pro meu universo, a minha seu nome não está do meu lado, todos os vilões se rebelaram Eu vez de aceitar te amei Antes dela morrer, falar uma frase Com grandes poderes, com grandes a sua sabedoria Homem-Aranha, oh, oh, luta pelo bem Homem-Aranha, oh, oh, não importa quem Desfazendo os erros que eu fiz porque eu ainda tenho esperança Seu um amigo da vizinhança oh Meu pai era sempre ocupado e minha mãe também Até que foram embora e fiquei com a tia, me O bem morreu e depois disso tudo Meu amigo se rebela e joga a de mortal tudo E eu vim parar aqui do nada Isso daí é magia? Cê é desconfiado Eu abri o portal, errado Pro Peter Park errado Então eu vou tentar até Achar o verdadeiro Achar Park Ah, fechou O amigo de vocês precisar de mim Nossa Até que ele falar pra mim Com grandes responsabilidades. E tu não Talvez ela não tenha morrido Você é espetacular Eu sou chato, não entendo Solteia, sair de outro lugar Só da mão, já falei Eu já fui dos ficadores. Que legal, o que é isso? Não sei Eu só queria falar uma coisa Eu amo você Oh, não. Fazendo os erros que eu fiz Porque eu ainda tenho esperança Sou amigão da vizinhança